E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa -tum. E o vídeo de hoje não é nenhum vídeo muito relevante em conteúdo Então se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal, cara... Fecha esse vídeo e dá uma olhada nos outros que você vai curtir mais. Ah, é, nós somos um canal focado em mistérios e teorias de desenhos animados, só pra contextualizar. Bom, geralmente eu falo isso bem no início dos vídeos, né? Justamente pra galera que tá entrando pela primeira vez se situar melhor e tudo mais. Porém, como eu já disse, esse vídeo não é para o público novo, mas pra vocês que realmente acompanham o Comenta e gostam do meu conteúdo. E eu acho que já tá mais que na hora de vocês saberem algumas coisinhas bem importantes que já deveriam ter sido explicadas há algum tempo. Então, no vídeo. No vídeo de hoje você vai saber o que realmente é ou o que foi o Cometa Toon. Então vamos começar! E mano! Geralmente quando eu vejo esses vídeos aqui no YouTube, de YouTubers falando sobre eles mesmos, eu sempre fico com o um pé atrás, tipo, pô, será que ele tá falando sério isso? Ou então, será que ele quer que a gente tenha pena dele ou algo do tipo? E, infelizmente, na grande maioria das vezes, é bem isso que eles querem que aconteça. Eu não tô falando que isso é regra pra todos os produtores de conteúdo. Mas se você acompanha o YouTube há um bom tempo, que nem eu, que já tô aí desde o tempo do Venom Extreme, e outros que fazem vídeo de Minecraft de uma forma mais real, digamos assim... Sabe como o dinheiro e a fama pode subir a cabeça de um produtor a ponto dele fazer vídeos apenas para gerar mais fama e dinheiro, é um ciclo vicioso. Então acho que por causa dessas mentiras que existem no YouTube há muito tempo, eu nunca tive interesse de fazer um vídeo explicando algumas coisas mais pessoais, digamos assim. Bom, eu pensava assim até chegar ao mês de dezembro de 2019 e eu percebi que eu fiquei muito mas muito tempo sem postar vídeo ou fazer live aqui no canal. Isso tudo porque minha vida fora do Cometa Toon começou a mudar de uma forma extremamente rápida. Bom, não só a minha vida, mas de todos nós que produzimos o Cometa Toon. É, tá aí mais uma coisa que vocês vão descobrir nesse vídeo. E por causa dessas mudanças, o canal quase deixou de existir. Então vamos começar pelo início. O que é ou o que foi o Cometa Toon? Infelizmente não vai ser hoje que vocês vão saber a história de origem desse canal. Mas eu acho que eu vou explicar uma coisa mais importante pra mim. O que ele realmente significa. O Cometa foi uma ideia que inicialmente era sem compromisso de ser um canal sério. A verdade é que, no início, eu queria ter um lugar para poder mostrar as, as minhas ideias com mais destaque na comunidade. E acabou que essa ideia deu muito certo, tipo, com o tempo, postando os vídeos e assistindo outros youtubers que eu admirava muito na época, acabou que eu acabei conhecendo outras pessoas que me ajudaram muito com o canal a crescer e que eu acompanho por trás das câmeras até hoje. A ilumina que eu diga, mano, tudo bem que muita gente simplesmente desapareceu da internet, mas de vez em quando eu converso com essa galera que me ajudou e me apoiou desde o começo do canal. Mas não foi só no YouTube que eu conheci muita gente. Na minha vida pessoal eu também conheci outras pessoas que curtiam este universo e outros desenhos que acabaram me ajudando cada vez mais com o canal. E acabou que o Comentatum deixou de ser uma representação das ideias de um único cara para se tornar o resultado dos diálogos e dos debates de todo mundo que está por trás de Cometa. Então não vejam o Cometa ou Cometatum apenas como essa voz que vocês escutam, mas vejam como um grupo. Não só um grupo que escrevem, gravam e editam os vídeos, mas um grupo que dialoga as ideias. E acreditem ou não, vocês fazem parte sim desse grupo. Quando eu faço lives aqui no canal e converso com vocês, com certeza muita coisa que vocês dizem ajudam a virar conteúdo aqui no canal. Infelizmente não tem como destacar toda hora quem me ajudou em uma teoria ou deu alguma dica pra colocar no vídeo. Mas eu não posso negar que com certeza vocês fizeram os vídeos acontecerem. Então de verdade, eu só tenho que agradecer a vocês. E voltando a falar mais das pessoas que estão... Nos bastidores de Cometa Toon, digamos assim, acho que dá mais que na hora de vocês saberem quem eles realmente são, né? Bom, atualmente o canal Cometa Tom é composto por cinco integrantes, é, pois é, todo tô decidido vocês não sabiam disso. Eu, o Cometa, o Edu, o Hasselon, a Senhora Cometa e o Ri. Essas são as cinco mentes que estão por trás dos vídeos do Cometa Tum. Eles são os principais apoiadores do canal e todos os vídeos, de certa forma, tem um toque importante de cada um. Mas também tem um cara que merece uma menção rosa aqui também. Que é o Dr. Quartz, mano, esse cara tem um canalzinho aqui no YouTube E sempre está ajudando o canal, me mandando notícias e teorias Que podem me ajudar em outras ideias Tipo, a gente se conheceu primeiro no Mino Depois a gente foi se conhecendo mais E ele sempre esteve me ajudando, mano Eu, É sério mesmo Muita coisa eu só sei de Steve Universo por causa dele. E de verdade, ele é tão gente boa que mesmo eu ficando todo esse tempo sem poder postar vídeo, o cara sempre me mandava as notícias e conversava comigo sobre várias coisas. Então, de verdade, esse cara é muito importante pra gente. Eu vou deixar o canal dele aí no card caso vocês queiram conhecer. E sempre que quiserem, vai estar aí na descrição também. Opa, pera aí, comenta do futuro pra dar um recadinho aqui importante. Na verdade, galera, o Dr. Quartz mudou o canal. Agora ele tá com esse canal novo aí que é o Bolha Verso Então... Se vocês quiserem procurar o conteúdo do Dr. Quartz, vocês podem ver os vídeos antigos dele. Mas ele tá com o canal ativo agora, que é o Verso, O Bolhaverso que é o canal ativo dele, beleza? Então, quando eu me referi ao Dr. Quartz, eu tô falando do cara que faz os vídeos para o Verso agora, beleza? Então... Muito obrigado e voltem aí com o vídeo. Mas diferente do Dr. Quartz, que nesse tempo todo, sem vídeo, ele ficou me mandando as notícias e tudo mais, os motores do Cometa infelizmente, não estavam funcionando. Eu não vou entrar em detalhe na vida de todo mundo aqui pra não ficar muito chato, mas... Digamos que todos nós ficamos focados de vez em quando, seja com trabalho, vida acadêmica, religiosa, psicológica, enfim. Todo mundo às vezes fica cheio de coisa pra fazer e tem que abrir mão de algumas coisas, mesmo que você não queira. A sua responsabilidade é sempre carregada por você mesmo. Acho que é muito difícil até para alguns de vocês entenderem que sei lá, que estão no ensino fundamental ou no ensino médio, mas chega um momento da nossa vida que fica difícil fazer o que a gente realmente quer. E às vezes isso pode virar um grande problema. E como todos nós cinco fazemos coisas diferentes e vivemos em lugares diferentes, fica difícil até da gente se juntar em uma calma do Discord e planejar um vídeo. E é por isso que de vez em quando a gente fica semanas ou até meses sem postar um único vídeo sequer aqui no canal. Mas se você acompanha a gente aqui direito, você sabe que mesmo quando não tem vídeo... Eu mesmo dou um jeito de fazer uma live pra conversar com vocês ou postar alguma coisa no Instagram ou na comunidade do canal pra manter o Cometa Toon vivo. Mas quem prestou atenção viu que nesses últimos meses as coisas estavam diferentes. Não teve nenhum vídeo, nenhuma live, nenhum stories, nenhum post na comunidade ou no Amino. O Cometa Toon começou a morrer. E o pior de tudo é que ninguém podia fazer nada pra salvá-lo. Tá, vamos lá, como funciona a produção de vídeos aqui do canal? Eu chamo quem tiver disponível dos 5 no Discord e a gente começa a desenvolver uma teoria ou um vídeo pra postar pra vocês sobre alguma outra coisa. E assim vai, horas e horas conversando, até que a gente começa a escrever o roteiro e eventualmente gravar a narração do vídeo. Depois de alguns dias editando a narração e consertando algumas partes do vídeo que o YouTube não deixa passar, Finalmente o vídeo está pronto. Digamos que nesse processo todo demore 5 dias para fazer um vídeo. Isso quando não tem milhões de modificações exigidas pelo YouTube. Então, em 5 dias, um vídeo mais produzido consegue ser feito, considerando que além de produzir o vídeo, a gente tem que estudar em tempo integral e fazer os deveres da vida. A gente nunca deixa de estudar ou trabalhar para fazer esses vídeos para vocês, até porque não seria uma coisa tão saudável para a gente. Então, se nós estamos ocupados da manhã até a noite, infelizmente não conseguimos produzir nada porque estamos estudando ou trabalhando de manhã até a noite. Mas, mesmo com essas maratonas que acontecem eventualmente, é, a gente ainda conseguia fazer um vídeo ou outro. Só que a partir de agosto de 2019 as coisas começaram a mudar muito cara, nesse mês as coisas saíram do controle, cada um tinha uma coisa muito importante para fazer, as coisas foram surgindo, surgindo e de repente a gente estava sufocado, nenhum conseguia fazer absolutamente nada que não fosse seus deveres fora do Cometa Toon, e em novembro de 2019 finalmente nós conseguimos nos reunir e conversar sobre o canal, e foi aí que surgiu a possibilidade do canal acabar. Pois é, às vezes é assim, você tá tão longe de uma coisa que você gosta, que você não tem outra escolha a não ser se desprender completamente dela. E o tempo foi passando, e nós fomos conversando mais e mais sobre o canal, sobre o que iríamos fazer com ele, e cada vez mais a gente foi ficando mais triste. Isso porque já tínhamos perdido muita coisa, o filme de Steven Universe já tinha lançado, e Infinity Train lançou a primeira temporada inteira, e até Steven Universo Future já tinha começado. E nada de uma decisão ter sido tomada, isso aí já lá pra dezembro, pro meio de dezembro. E não só isso, nós ainda estávamos ocupados com o mundo fora do canal, então tinha provas finais, TCCs, projetos de trabalho para serem acabados, mano, tinha muita coisa, de verdade. Todos nós estávamos desesperados e sufocados com tudo aquilo, até que no meio de tanta maluquice, a gente percebeu uma coisa muito importante. O Cometa Toon é um dos nossos descansos. Sério mesmo, eu sei que isso pode parecer uma coisa não real ou até papo besta, mas... Pensa só cara, imagina todo dia você trabalhar em uma única coisa, todo dia, uma coisa chata e de adulto Ou então ficar trancado em uma biblioteca horas e horas estudando pra uma prova de química dos fluidos Ou então viver uma vida em um lugar barulhento e com uma rotina repetitiva e sem sentido Pois é mano, é assim que a gente viveu nos últimos meses Esse tempo que ficou sem vídeo no canal a gente tava nessa correria, a gente tava vivendo coisas desse tipo Muito, muito chato, todo dia é isso cara, todo dia e não era tão diferente assim antes, a gente até que tinha problemas, mas não eram tantos. Mas só depois que as coisas apertaram que a gente viu o quão importante tão calmante para nossa mente é esquecer todas essas coisas sérias e pensar em uma coisa divertida e mais criança. Desenhos. Sério, é incrível o quanto a gente curte fazer esses vídeos. Mesmo que demore horas, escrevendo um roteiro que poucas pessoas vão ver, ou ficar editando por dias um vídeo que, no fim, ninguém goste. Cara, a gente curte muito fazer esses vídeos aqui. Eu lembro muito bem que a gente conseguiu marcar um dia no meio de dezembro pra conversar sobre Infinity Train e Steve Universo e outros desenhos que a gente andou assistindo durante essa bagunça toda. Que dariam ótimos vídeos aqui pro canal. Cara, era impressionante como a gente ficou feliz naquele dia, toda aquela conversa que a gente teve. A gente estava sentindo falta disso. E no fim decidimos uma coisa, que inclusive foi uma ideia dada pelo Dr. Quartz, olha só que legal. A gente ia terminar tudo que a gente tinha para fazer o mais rápido possível e iria viver a vida como a gente realmente quer, de uma forma mais saudável e mais feliz. Então no início de janeiro a gente começou a conversar novamente e infelizmente muitos, inclusive eu, não podem parar ainda o que tem pra fazer fora do YouTube pra fazer vídeos. Mas a gente preparou algumas cartas da manga que vão ser bem legais aqui pro canal. Tipo, desde 2018 a gente veio com a ideia de fazer uns vídeos mais livres em forma de podcast aqui pro canal falando apenas de assuntos específicos de desenhos. E assim será, em breve vocês terão aí o Cometacast, que serão vídeos que não precisam ser assistidos de fato, mas apenas ouvidos. E eles serão gravados em conjunto com a Senhora Cometa, ela tá bem animada pra aparecer aqui no canal e eu espero que vocês realmente gostem dela. Então cara, a gente tá tentando se moldar essa nova vida da gente, infelizmente é uma coisa que a gente não pode abrir mão. As coisas que a gente já construiu fora do YouTube pra focar em um canal, é muito complicado isso. Beleza, tem gente que consegue, mas a gente não consegue Enfim, vai ter esse projeto aí que a gente pensou no CometaCast Que vai ser uma coisa que a ideia é ter vídeo toda semana Eu sei que eu falo isso várias vezes em live Mas o CometaCast é diferente porque realmente é uma coisa mais fácil É só ficar falando e trocando ideia um com o outro e, e construindo uma coisa legal E fora que vai ter uma interação muito grande com vocês Nos comentários ou sei lá, a gente fazer esse live Imagina aí como seria legal E eu, claro que o CometaCast não vai ser só com a senhora Cometa Eu posso trazer outros convidados aqui aqui para o, o canal, alguns amigos meus do Youtube que também é, assistem desenhos e falam de desenhos, então é, vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que vocês querem que eu traga, que eu possa entrar em contato, então vamos com o tempo aí ver o que é que dá para fazer. a ah, outra coisa muito importante né, a gente vai ter vídeos mais trabalhados em breve, vídeos que não são o Cometacast, tipo teorias e vídeos sobre desenhos únicos e tudo mais, mas a gente vai ter que esperar a poeira de nossos trabalhos abaixar, Pra fazê-los, ok? Eu espero de verdade que vocês entendam isso Porque é muito complicado pra gente, tá ligado? E outra coisa, vídeos sobre outros desenhos Como eu já disse é, vão, vão aparecer aqui no canal Eu tô muito ansioso pra isso Porque tem muito desenho legal Além de Steven Universo pra falar Que são complexos e mystery toons e tudo mais Então realmente espero que vocês gostem Enfim, em 2019 a gente não conseguiu Bater os 100 mil inscritos Mas quem sabe em 2020 se a gente não acabar em uma guerra A gente consegue a tão preciosa Faca de 100 mil inscritos, né? Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que acontece nos bastidores do canal e o quão complicado é essa vida pra gente. E tipo, a gente se esforça muito pra produzir esses vídeos. Ou melhor reproduzir as ideias que nós desenvolvemos pra vocês. Como eu falei, é uma construção, é uma junção de um grupo, de uma galera, de uma comunidade. Tá, já tô falando aqui demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e, mano, nem precisa deixar o like nem nada, porque esse vídeo não teve nenhum conteúdo bom de verdade. Mas, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta o que você acha. Se você gosta do canal e quer que ele continue, nos conte, porque sério mesmo, a gente fica muito feliz com esses comentários. No mais é só isso, eu espero vocês com o um próximo vídeo ou próxima live.